Seja f uma função de proporcionalidade inversa, que é esta que está representada aqui nesta figura. Dizem-nos também que o ponto coordenado 6, um meio, pertence ao gráfico desta função, que é este ponto que também está representado aqui na figura. E pedem-nos para indicar a expressão analítica desta mesma função. Então, sabemos que é uma função de proporcionalidade inversa, logo, é uma função do tipo f x igual a k sobre x, onde este k representa a nossa constante de proporcionalidade. Então, como é que nós fazemos a constante de proporcionalidade? Sabemos que, numa função de proporcionalidade inversa, a constante é sempre igual ao produto das suas coordenadas, suas, isto é, x vezes o y. Então, neste meu caso, sabemos que temos aqui um ponto que é o 6 meio que pertence ao nosso gráfico. Então, se já temos um valor para o x e se já temos um valor para o y, já conseguimos determinar qual o meu valor de k. Isto é, o meu k fica igual a 6 vezes 1 meio, que dá 6 mais que por sua vez é igual a 3 então, podemos voltar à nossa expressão, que aqui estava em cima, que já sabia que era a representação de uma função de proporcionalidade inversa, e indicar qual é que seria a minha função. f x igual a 3 sobre x. porque é que nós fizemos aqui para aqui? Substituímos o valor da constante de proporcionalidade, que era aqui este k, pelo valor dado.